Corre mais que uma vela, mais depressa, mais Ainda mais depressa do que o vento Mais depressa É uma corrida doida essa corrida doida Mais furiosa do que a própria vida Furiosa Mais veloz que as notícias invernais Mais veloz que as notícias invernais Vento, mais pressa. Corre como se fosse a treva espessa Do tenebroso véu do esquecimento Tenebroso véu Eu não sei que corre de glória